E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício e vamos comentar a respeito de taxa de variação e de interceptações. E temos o seguinte, Felipe alimenta seu cachorro todos os dias com a mesma quantidade de comida que tira de um saco de ração. Duas semanas após a abertura do saco, ele decidiu começar a pesar a quantidade de ração restante no saco toda semana. Na tabela estão alguns dados, ou seja, essa tabela aqui. E note que, passados 14 dias, nós temos 14 kg de ração. E se avançarmos mais 7 dias, ficando com 21 dias, vamos ter 10,5 kg de ração. Enquanto que, se passar 28 dias, vamos ter 7 kg de ração. E vamos utilizar essas informações para construir um gráfico e vamos tentar responder algumas perguntas. A primeira coisa que temos que perguntar é qual era a quantidade inicial de comida, ou seja, a quantidade inicial de ração, presumindo que ele está utilizando a mesma quantidade toda semana. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos começar, então, desenhando um plano cartesiano aqui e vamos visualizar isso graficamente. Então, eu tenho o meu eixo y aqui e tenho o meu eixo x. Nesse eixo, vamos colocar a passagem de dias, ou seja, o número de dias que passaram. E no eixo y, vamos colocar a ração restante em quilograma e eu posso colocar uma escala aqui de 5 em 5 no meu gráfico. Então esse pedacinho aqui vai representar 5 unidades, 10, 15, 20 e 25 aqui. E no número de dias eu vou colocar uma escala de 7 em 7. Então esse pedacinho aqui Vão valer 7 unidades do número de dias, e aí temos mais 7,14, mais 7,21, e mais 7,28. E colocando esse ponto aqui no gráfico, ou seja, passados 14 dias, nós temos 14 kg de ração restante, e colocando esse outro ponto aqui no gráfico, ou seja, passados 21 dias, nós temos 10,5 kg, vai estar mais ou menos aqui. E, por fim, passados 28 dias, nós vamos ter 7 kg, que é esse ponto aqui, mais ou menos aqui. E, sabendo que ele alimenta o seu cachorro com a mesma quantidade todos os dias, nós temos uma taxa de variação constante. E, por isso, nossos três pontos descrevem uma reta. E, traçando essa reta aqui por esses três pontos, isso vai ser até importante para descobrir o ponto que toca o eixo y e o eixo x, que vão nos ajudar a responder algumas perguntas, mais ou menos assim, eu posso até consertar os pontos aqui para ficar bem alinhadinho. Aqui, o 14 e 14. E o 21, 10,5, pronto, agora os pontos estão bem alinhados, né? E com esse gráfico, nós podemos começar a responder algumas perguntas. A primeira é qual a quantidade de ração que existia inicialmente no saco? Ou seja, qual é o ponto que representa essa quantidade que estava inicialmente no saco? A quantidade inicial de comida ela é descoberta quando o tempo é igual a zero. E quando o tempo é igual a zero, significa que a reta está interceptando o y. Então, nós queremos saber esse ponto aqui. Esse é o ponto de interceptação em y. Nós também chamamos ele de intercepto y. E, claro, esse ponto aqui é um pouquinho maior do que 20. Nós não temos um valor exato ainda. Mas como podemos descobrir exatamente esse valor? Nós temos que olhar para a taxa de variação dessa reta, ou seja, a taxa de variação da comida que o cachorro está consumindo. Uma maneira de pensar nisso é que, a cada semana, ou seja, a cada sete dias, ele vai consumir 3,5 kg de ração. Agora, uma outra maneira de pensar nisso é que, a cada 14 dias, o saco de ração perde 7 quilos. E uma maneira de descobrir esse ponto aqui é voltarmos 14 dias, o que significa que, se voltarmos 14 dias, nós vamos ter 7 quilos de ração a mais. Então, voltando 14 dias, que eu posso até colocar em outra cor aqui para ficar melhor de ver. Então, voltando 14 dias, nós vamos ter 7 quilos a mais de ração, o que significa que esse ponto é o ponto 0,21. Ou seja, aqui nós tínhamos 14 quilos e, como aumentamos mais 7 quilos de ração, ficamos com 21. Ou seja, inicialmente, o Felipe tinha 21 quilos de ração para dar ao seu cachorro. E isso foi descoberto graças ao intercepto Y, a interceptação em Y. E a outra pergunta que eu quero te fazer é o quanto de comida Felipe dá para o seu cachorro todo dia? Pause o vídeo e tente responder sozinho. O que nós sabemos é que, a cada 14 dias, ele está alimentando o seu cachorro com 7 kg de ração. Uma maneira de descobrir isso é calculando a variação da reta, a inclinação dela. E, para calcular a variação, nós pegamos a variação de y, que é menos 7 kg, e dividimos isso pela variação de x, que são 14 dias. E se nós simplificarmos isso, nós vamos ter menos meio quilograma por dia, o que significa que o saco de ração perde meio quilograma por dia, que é a quantidade que o Felipe alimenta seu cachorro. E deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. Quanto tempo o saco de ração vai durar? Bem, vai durar mais ou menos algum ponto aqui, ou seja, vai ser quando a reta vai interceptar o eixo x. Então, esse ponto aqui vai ser a nossa interceptação em x, vai ser no nosso intercepto de x. Esse aqui é o ponto quando o y vale zero ou seja, não tem mais ração. Nós poderíamos até tentar estimar esse valor aqui, mas será que conseguimos achar um valor exato? Olha, a cada 14 dias, nós temos menos 7 kg de ração. E observe que aqui nós temos 7 kg de ração. E se passarmos mais 14 dias, nós vamos perder 7 kg de ração, ficando justamente com o ponto que estamos procurando. E de 28 dias mais 14 dias significa que esse aqui vai ser o 42 segundo dia. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!